28 de outubro de 1989. Oito sequinés atacaram a sede do Partido Socialista Revolucionário e um deles assassinou a sangue frio José da Conceição de Carvalho. Foi o primeiro homicídio com repercussão nacional a envolver skinheads de extrema-direita e o tiro de partida para a extensão do Movimento de Ação Nacional. Há muito que estes dois mundos opostos ficavam nas ruas, em bares e concertos punk. Houve cabeças rachadas, Esfaqueamentos, carros apedrejados e ameaças. Mas nunca uma morte. Fizeram-se alertas sobre a crescente violência de extrema-direita. Mas pouco se fez. Como se chegou ao desfecho trágico daquela noite? Como voltou a extrema-direita a matar? Quais as suas ondas de choque? Nesta investigação, respondemos a estas perguntas e contamos uma história das margens políticas e culturais daquela época. Fazemos a anatomia de um homicídio. Até outro dia, professor.